E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos continuar falando a respeito de um exemplo de integral de superfície. E aqui temos a nossa parametrização. E agora, vamos resolver essa integral. E, para isso, precisamos descobrir qual é o sigma em termos dos parâmetros s e t. Ou seja, nós queremos transformar essa integral em uma integral dupla no plano St. E lembre-se que o d sigma é um pedaço infinitesimal de área aqui. E, como sabemos, ele é a mesma coisa que o módulo do produto vetorial entre a parcial da nossa parametrização em relação a S e a parcial da nossa parametrização em relação a T, vezes ds vezes dt. Essa até que é uma equação de certa forma simples, né? Mas tem um produto vetorial que aí pode complicar um pouco, mas nós vamos ver que não é nada demais, tá? E antes de calcular isso, vamos pensar na parcial dessa função em relação a S e em relação a t, já que vamos precisar aqui? Né? E vamos começar pela parcial de R", em relação a s, que vai ser igual ao quê? Bem, derivando essa primeira parte em relação a s, nós vamos tratar o t como constante. Isso significa que, quando aplicarmos a regra do produto aqui, quando formos derivar o cosseno de t em relação a s, vai dar zero. Com isso, vamos ficar com menos cosseno de t vezes o seno de s na direção i. Isso porque a derivada do cosseno de s em relação a s é o menos seno. E somamos isso com a derivada desse produto em relação a s. Tá, deixa eu abrir isso aqui para ficar mais fácil de ver. Essa é a derivada do produto de duas funções, cosseno de t vezes o seno de s, correto? Vamos ficar com a derivada da primeira função, que é o cosseno de t, vezes a segunda função, que é o seno de s, mais a primeira função, que é o cosseno de t, vezes a derivada da segunda função, que é o seno de s. Como estamos derivando em relação a s, essa derivada aqui vai ser zero, e essa parte vai zerar, e, com isso, Ficamos somente com essa aqui. E a derivada do seno de S em relação a S é o cosseno de S. E ainda tem um cosseno de t aqui multiplicando. Portanto, a derivada parcial desse produto em relação a S é igual ao cosseno de T vezes o cosseno de S na direção J. E a derivada do seno de T em relação a S é igual a zero. É como se estivéssemos derivando uma constante, um 5, por exemplo. A derivada de 5 é zero, correto? Então, colocamos mais zero na direção k. Agora, com o mesmo pensamento, vamos determinar a derivada parcial de r em relação a t. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir sozinho. Vamos lá então. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, nós derivamos esse produto em relação a t. E você pode utilizar essa mesma ideia aqui, tá? Só que dessa vez o S que vai ser tratado como constante. E aí, olhando aqui, nós precisamos fazer somente a derivada do cosseno de t em relação a t que é igual a menos seno de t. E multiplicamos isso pelo cosseno de s na direção i. E somamos isso com a derivada desse produto em relação a t, que é a mesma coisa que menos o seno de t vezes o seno de s na direção j, já que a derivada do cosseno de t é igual a menos seno de t. E somamos isso com a derivada de seno de t em relação a t, e que é igual ao cosseno de t. Então, mais cosseno de t na direção k. Agora sim, podemos utilizar essas duas derivadas parciais para calcular esse produto vetorial. E como calculamos ele? Nós utilizamos um determinante e, na primeira linha, nós colocamos os vetores unitários i, j e k. Na segunda linha colocamos as parciais de r em relação a s, isso é, na direção i vamos ter menos cosseno de t vezes o seno de s, na direção j o cosseno de t vezes o cosseno de s e na direção k vamos ter zero. Ou seja, essas funções aqui. Já na terceira linha Colocamos essas aqui. Isso quer dizer que vamos ficar com menos seno de t vezes o cosseno de s na direção i, menos o seno de t vezes o seno de s na direção j e o cosseno de t na direção k. Para fazer esse determinante, você pode fazer de várias maneiras, mas o ideal é primeiro ignorar essa coluna e essa linha e aí, calcular o determinante, digamos assim, dessa submatriz. E quando você faz isso, você vai achar o determinante na direção I. E você vai fazer isso para todas as outras componentes. Ou seja, nós pegamos o determinante na direção I e subtraímos pelo determinante na direção J e somamos com o determinante na direção K. E pegando o primeiro aqui na direção I, nós ignoramos essa coluna e essa linha e calculamos o determinante dessa submatriz. Isso significa que nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair pelo produto dos elementos da diagonal secundária. E fazendo isso, vamos ficar com o cosseno de t vezes o cosseno de "s vezes o cosseno de t, que é igual ao cosseno ao quadrado de t, vezes o cosseno de "s, e subtraímos por esse produto aqui que vai dar zero, ou seja, vamos continuar com esse mesmo resultado. Agora, na direção j, nós devemos ignorar essa coluna e essa linha, e calculamos o determinante da matriz que tem esses dois elementos e esses aqui. E fazendo isso, nós vamos ter menos o cosseno de t vezes o seno de s que multiplica o cosseno de t e que vai ser igual a menos o cosseno ao quadrado de t vezes o seno de s e subtraímos pelo produto entre esses dois elementos que vai ser igual a zero, ou seja, o resultado vai continuar esse. E como aqui tem um menos e aqui também, podemos colocar ambos os sinais como positivos. O resultado vai ser o mesmo. E na direção k, nós fazemos o seguinte: nós ignoramos essa coluna e essa linha e calculamos o determinante dessa submatriz. Ou seja, pegamos a diagonal principal e subtraímos pelo produto dos elementos da diagonal secundária. E deixe eu apagar isso aqui, porque vai dar um resultado maior. Então vamos ficar com menos cosseno de t vezes o seno de s, que multiplica menos o seno de t vezes o seno de s, que é igual ao cosseno de t vezes o seno de t vezes o seno ao quadrado de S, e vai ficar positivo aqui porque temos um sinal de menos aqui e outro aqui também. E subtraímos isso pelo produto entre os elementos da diagonal secundária, que vai ser igual a mais o cosseno de t vezes o seno de t, vezes o cosseno ao quadrado de S e ficou positivo porque estamos subtraindo por um valor negativo, né? E olhando para essa soma, podemos até ajeitar. Deixa eu ver aqui. Ah, podemos colocar o cosseno de t vezes o seno de t em evidência e que multiplica o seno ao quadrado de s mais o cosseno ao quadrado de s. E note que isso aqui nós conhecemos. É a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de S mais cosseno ao quadrado de S é igual a 1. Portanto, essa soma pode ser reescrita como cosseno de T vezes o seno de T. Pronto, descobrimos o produto vetorial entre as parciais, que é o cosseno ao quadrado de T vezes o cosseno de S na direção i mais o cosseno ao quadrado de t vezes o seno de s na direção j, mais o cosseno de t vezes o seno de t na direção k. E ainda não terminamos. Como vimos aqui, precisamos determinar o módulo desse produto vetorial. E como podemos calcular esse módulo? Nós vamos utilizar a raiz quadrada do quadrado de cada um desses termos, ou seja, cosseno ao quadrado de t vezes o cosseno de s ao quadrado vai ser igual ao cosseno a quarta de t vezes o cosseno ao quadrado de s mais o quadrado desse produto que vai ser cosseno a quarta de t vezes o seno ao quadrado de s mais o quadrado desse produto é igual ao cosseno ao quadrado de t vezes o seno ao quadrado de t e note que essa soma tem um cosseno à quarta de t em comum por isso nós podemos colocar ele em evidência e aí vamos ficar com o cosseno à quarta de t em evidência que multiplica o cosseno ao quadrado de s mais o seno ao quadrado de s e, se você perceber, isso aqui também vai dar 1. Um. Isso porque se trata da relação fundamental da trigonometria. Portanto, toda essa soma pode ser reescrita como cosseno a quarta de t. Então, vamos ficar com a raiz quadrada do cosseno a quarta de t, mais o cosseno ao quadrado de t vezes o seno ao quadrado de t. E, de novo, podemos fatorar essa parte, colocando o cosseno ao quadrado de t em evidência. É, então, a raiz quadrada do cosseno de t ao quadrado que multiplica o cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t. E, de novo, essa aqui é a relação fundamental. Portanto, vai ser igual a 1. E tudo isso vai ser igual à raiz quadrada do cosseno ao quadrado de t, que é a mesma coisa que o cosseno de t. Pronto, achamos o produto vetorial que queríamos. E, com isso, agora podemos determinar o ds, que é a mesma coisa que o módulo desse produto vezes ds vezes dt. Ou seja, o ds vai ser igual ao cosseno de t, Vezes ds, vezes dt. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!